Fala família TW, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo para o canal e hoje eu vim falar sobre HFT. A pergunta que não quer se calar, HFT para a mesa proprietária realmente vale a pena? Hoje eu vou explicar com alguns tópicos e vai ser um vídeo bem rápido e vai solucionar todas as suas dúvidas referentes, tá? O que é HFT, pessoal? HFT, ele é um robô de alta frequência, muito conhecido como High Frequency Trading, tá pessoal? Quais tipos de mesas proprietárias permitem o uso de HFT ou qual tipo de corretora que permite? Normalmente são corretoras que não têm muita regulamentação e normalmente são mesas proprietárias que estão iniciando. Então eles utilizam a permissão do uso de HFT justamente para atrair mais clientes. Tá? É errado isso? Não. Eles simplesmente vão torrar o caixa que eles têm financeiro para pagar as pessoas... E em troca disso, vai ter mais clientes lá, consequentemente a galera vai cair naquele funil de porcentagem de pessoas que realmente são aprovados e apenas 2, 3% dessas pessoas que utilizam HFT vão ter realmente resultados no mercado financeiro. Quais são os tipos de HFT? Existem dois tipos, pessoal. O auditado, o original e o craqueado. Então, normalmente o robô que é auditado e original, ele é um robô que ele passou pelo tentativo e erro. Ou seja... É, a pessoa não craqueou, tem aquele robô original com todas as DLLs e informações atualizadas Com base no servidor que a pessoa está utilizando para operar Fazendo com que a pessoa tenha mais chance de ser aprovado O craqueado é o 0800, normalmente vai ser um robô que está totalmente desatualizado Vou dar um exemplo, tinha pessoas que estavam utilizando um, um certo HFT que utilizava VPN As pessoas conseguiam ser aprovado em algumas mesas, mas não conseguiam sacar por quê? Porque o cara não tinha o preparo necessário, informações necessárias, atualizações necessárias no próprio robô para que a mesa proprietária suporte aquele serviço, aquele robô, aquelas informações que vão ser enviadas diretamente por servidor da corretora, seja a ICAP, Trades Global ou seja qualquer outra mesa, da forma correta, entendeu? Então, assim, a diferença é muito grande, principalmente pelo desenvolvedor estar dando atualizações, pelo desenvolvedor estar tempo sempre tentando atualizar com tentativa e erro, né? ou seja, toda vez que gera um novo set para esse tipo de HFT, esse desenvolvedor primeiro ele testa antes das mesas para depois chegar para o trader que tem um HFT e falar assim, está funcionando. Já o craqueado, normalmente, é um robô que não tem nenhuma atualização, ele às vezes pode ser um robô de 2018, eu vejo o cara usando aí, robô para provar em mesa proprietária, eles estão com informações de 2018, Mano, ele pode até passar, mas essa pessoa não vai receber. Então, você que compra um serviço de aprovação em mesa proprietária e você não tem noção, com certeza ele vai tentar te ludibriar. Mas se você não tem noção, você está se prejudicando e muito. Agora, uma coisa. Realmente vale a pena utilizar HFT? Cara, eu venho me reconstruindo referente ao assunto. E HFT vale sim a pena, desde que você já seja um trader financiado e de preferência que tenha um capital grande financiado, manualmente, ou com seus próprios robôs normais, tá? não HFT. Por quê? Porque o serviço de HFT ele já está sendo utilizado para te facilitar a aprovação, consequentemente você consegue economizar tempo. E tempo é dinheiro, tempo é vida, entendeu pessoal? Então vale a pena sim. Mas e para o iniciante, Jonathan? Para você que entrou no mercado financeiro agora, ou para você que já está há muito tempo no mercado financeiro, porém você está tendo seu primeiro contato agora com a mesa proprietária, não vale a pena, irmão. Primeiro, se você está utilizando esse serviço para facilitação de aprovação, significa que você não consegue operar sua conta. Você vai ter uma barreira. Essa barreira vai ser o quê? A sua aprovação em mesa. A sua próxima barreira vai ser manter sua conta. Então, assim, você está enxugando gelo, pessoal. É isso. Eu tô sendo sincero e transparente com você. Eu realmente quero te ajudar. E outra coisa que eu falo para você, se você quer ser ajudado, você quer estar do lado de uma pessoa que é realmente transparente, se inscreve no meu canal e clica no link aí embaixo para participar da minha comunidade. Então assim, eu tô sendo sincero com você. Então assim, na minha opinião, vale muito mais a pena pegar esse mesmo valor e investir no conhecimento com algum trader que já é financiado pode ser qualquer um, não precisa ser eu, tá pessoal? eu sou financiado na FTMO, na MyForexFound, na First Class e tenho uma conta financiada também na The Found Trader que eu não uso, tá? eu nem fico tanto falando então assim, você pode aprender comigo, mas você pode aprender com outro trader, professor, financiado, capacitado para te ajudar é muito melhor do que você pagar um serviço que você não sabe o que vai fazer com a conta depois você não sabe nem se você vai receber. E eu vou te provar porque você não sabe o que você vai receber. Sabe como? Há um tempo atrás, a galera recomendava muito a Blue Forex Founder. Eu fiz uma análise sincera para ela. E eu falei o seguinte, cara, ela é uma mesa nova. A chance da pessoa ser, é, vamos dizer assim, pago por ela é pouco. Mas como todo mundo pediu, eu fiz a análise. Mas aquela coisa. Depois ela virou scan. E o que mais a galera vendia HFT de aprovação em mesa proprietária era em qual mesa? Justamente nessa mesa Blue Forex Founding, a SCAN. Acabei tendo alguns problemas com influenciadores porque eu falei que a Blue Forex Found era a SCAN. Acabei tendo problema com os donos da Blue Forex Founding justamente porque eu falei mal da mesa. E aí esse problema se repercutiu para outras mesas que são filiadas a essa ACAP, e acaba que eles me, me barram quando eu vou tentar fazer contas nelas. Um problema recentemente que eu tive foi na First Class. Até hoje eu estou sem suporte. Recentemente eu fiz uma prova, passei, ao ter contato com a minha conta live, eu fui banido. E até agora não foi resolvido. Significa que vai resolver? Se resolver, eu vou fazer um vídeo vou explicar para vocês e falar que foi resolvido. Mas enquanto não for, eu vou dar minha opinião pessoal e realista, tá? Agora, serei pago pelas mesmas proprietárias? Esse é um ponto que muitas pessoas estão tipo assim, mano, se eu usei o serviço de HFT, será que eu serei pago? Primeiro, nenhuma mesa proprietária permite o uso de HFT em conta live. Primeiro ponto. Segundo ponto, você pode sim usar HFT em algumas mesas proprietárias. Eu vou falar as únicas atualmente. Found Trader na primeira fase, é, First Class na primeira fase no sistema de duas etapas e na primeira fase no sistema de uma etapa você também consegue. Agora, atualmente, tá? Hoje dia 8 de janeiro. Qual é a outra mesa? É uma, uma mesa muito nova, que é a Pro Forex Fund. Muito nova, muito nova. Mas ambas as mesas que permitem o uso de HFT em conta demo para poder fazer pelo menos a aprovação, não em conta real, tá? É apenas para fazer a aprovação. Essas mesas, no próprio regulamento delas, elas deixam claro que você pode usar o HFT mas você não pode passar o acesso da sua conta para outra pessoa aprovar. Então, quando você vê um cara querendo te vender o serviço e ele fala para você que vai aprovar a sua conta, mas ele não fala para você que você está descumprindo uma regra e que a mesa proprietária tem todo o direito de te banir, o culpado é você, porque você não prestou atenção, você não leu, entendeu? Eu sei que às vezes é muito bom a gente ficar botando... É, Assim, botando culpa nesses caras aí que vendem qualquer coisa Mas às vezes os culpados somos nós mesmos Que não prestamos atenção, que não queremos dedicar o nosso tempo Às vezes a assistir um vídeo desse Tem muita pessoa que entra nesse vídeo e pula 10 vezes E perde alguma informação importante Mas é normal, é normal, até eu já cometi esses tipos de erro Então o que eu quero falar pra vocês é o seguinte Eu vou te falar algumas mesas aqui que não permite MyForexFound não permite o uso de HFT para mesa proprietária, tá? Ele não permite o uso de HFT. Found Trading Plus não permite, The Found Trader não permite. Já a The Found Trader, no sistema de duas etapas, eles deixam bem claro que é permitido apenas na primeira fase, mas na segunda fase você não pode utilizar um HFT de arbitragem. No sistema de uma etapa é permitido, mas aquilo que eu falei, é uma mesa que ela quer publicidade, ela tá investindo ali no marketing dela. Então faz sentido para ela queimar a caixa para poder ter mais pessoas, consequentemente, consequentemente é, crescer a empresa, tá? Então nessas duas etapas. Outra mesa que não que ace, que não aceita de jeito nenhum. Eu nem vou entrar no site dela. FTMO FTMO é a melhor, mas nem aceita, nem entra no site que você não vai conseguir, tá? Agora a Pro Forex Found, é uma mesa extremamente nova. Eles estão em contato comigo Eu tô vendo algumas pessoas falar bem dessa mesa Mas eu assumo para vocês que eu preciso de tempo Para fazer um review detalhado sobre essa mesa extremamente sincero para vocês Para que aí eu possa falar para vocês assim Vale a pena? Não vale? Pessoal, pensa comigo Vocês deram espaço para tantas mesas merdas Sendo que tem tanta mesa boa e de qualidade aí Mas não significa que a gente não possa dar espaço para novas mesas desde que ela atenda aos critérios que a gente sempre pede: confiabilidade, pagamento em dia, suporte de qualidade, plataformas boas, um site mais rápido, um dashboard bacana. Se atende a todos esses critérios, na minha análise que eu trazer aqui para vocês, eu vou falar: "Não, é uma mesa iniciante, nova, mas que tem futuro". E eu vou ser sincero para vocês. E a pergunta que eu deixo para vocês: vocês querem que eu faça um review sobre essa mesa pro Forex Found? Está muito conhecida aqui no Brasil, eu percebo que eles estão chegando forte aqui. Serei pago pelas mesas? Algumas sim, outras não. As mesas que você será pago é apenas aquelas que você passou com a HFT apenas no serviço, é, na parte da conta demo, na parte de primeira e segunda fase, que é a ProForex found e First Class e The found Trader, que você pode passar na primeira fase. Agora, na conta live nenhuma vai te pagar, ok? Está aí a resposta. Como utilizar o serviço? Eu tenho um membro da comunidade chamado Davi. Ele oferece o serviço de aprovação de mesa proprietária de forma bem sincera e transparente, justamente por ele ser um especialista nessa área. Jonathan, por que você recomenda a ele? Por que você não recomenda fulano? Por que você não recomenda ciclano? Porque eu quero dar espaço para quem trabalha de forma correta, atende de forma correta, padronizada e respeita, independente do cliente ter condições financeiras ou não. Ele está ali para educar. Pessoal, se inscreve no canal. Manda esse vídeo aí para os grupos aí que você tem. Me desculpa se alguém não gostou do vídeo. Comenta qualquer crítica construtiva. Eu estarei aceitando. Tamo junto. Valeu.